Logo quando você não, mete Oga, não inclui o Oga neste top, estás a dizer que o, o, o, o Xabarun Wander, neste momento, está top que está tá fazer tá acontecer com o melhor que o Algo assim A Associação Ajuda de Santos tem abertas inscrições para os cursos a iniciar dia 9 de janeiro de 2023. Matricule-se e aprenda culinária, construção civil, informática, locução e apresentação em rádio e TV, corte e costura, eletricidade e muito mais. Para mais informações, vem a primeira rotunda da circular no bairro Intaca ou ligue pelos números 8703 01084 54 17 801 Knowledge is Só que ele tá usando tá, muita voto, eu não sei desde quando você dá Rudê. Vamos já teu top 5 primeiro, depois eu vou conseguir yeah. aqui os meus. O teu top 5 dos raps. Tá raps que ainda. Que na, tua, na, tua, na tua ótica são reps. Yeah. independentemente do <risos> mercado. Vamos lá começar. Primeiro é o lírico. Quem? Lírico. Lírico. Yeah, são pessoas que ainda não lançaram e que estão a ver com muita bomba e coisa Lírico. Lírico, Rei das Avenidas. Lírico, rico, aquele. Lírico com ele. Rei das Avenidas. Lírico, aquele tem salão. Não sei. Não sei Também se. Também bem, mas Lírico. Uh, Hernanda Silva. Hernanda Silva. Podemos considerar quantas de lançam os dois? Uh, não, não, não Le... funciona. assim. Lilize. Ok, va. Tô top 5. Estamos a falar de Hernanda Silva. Yeah. Ok, passou a razziga. Leliz. Leliz. Uh... Leliz? Sim. Yeah. Há um puto agora que anda com um com, com o famous. Em foi... fe... famous? Em famous. Infamous é um puto novo que faz trap, é um estilo muito atual. Ele está conseguindo se dar muito. Com bem. Shaba. Andar com tá logo. o Chaba. Andar com o Chaba. O Chaba também está no teu top 5. O Chaba está no meu top 5 também. É um gajo que se esforça a ah. e Estamos com um benga mesmo para matar tá o game já. Desculpa, falaste R9, Lelease, esse em Infamous quem? Infamous. Infamous? Yeah. Chaba também está? Chaba também está. Chaba no teu top 5. Yeah. Quem mais? Só ficou um. Hum quem tá, quem tá, quem tá, quem tá agora, pá? Acho que é top 4, vou ficar no 4 mesmo. 4? No teu top 4 está a Chaba também. Yeah. A Chaba. Chaba é mau, hein? Chaba é mau. Chaba, vocês têm que perceber uma cena. Chaba é uma, é uma linhagem diferente. É o futuro. É. É. Espera, o Chaba é o futuro. É o... É o Chaba está yeah. no teu top 5 dos melhores rappers, é isso? Da atualidade. Da atualidade? Yeah. yeah. Não é por ser moji, por ser future. Aia, I agree. Sério? I agree. Something unique, different style. Yeah. Ah, diferente, difer uh, yeah. diferente. Yeah. Diferente. Então o Chaba está no teu top 4. Yeah. Como um dos melhores rappers? Yeah, como um dos melhores rappers. Existem várias vertentes para classificar I, um rapper. I give, I give Bandera as well. Top 5. Bandera is also there. Acordo por bandera. Yeah. Podem por eu estava antes tô... do álbum. Antes, tava... do álbum. Podem antes, do álbum. O antes do álbum Versátil. Se não existisse o álbum Versátil, eu ia colocar o bander no top 5. É que é estranho. Você está por. O teu top o teu... era top 5, ficou para o top 4 é. dos melhores rappers. Você incluiu o Shabber e não incluiu o bander Ok. O bander entra depois, antes de lançar o Versátil. Yeah. Podia, estar top. Podia estar no top 5. Mas como yeah. na sua versão não está no teu top 5, yeah. está o Xabar One. Yeah. Não podemos incluir a, a ele nessa lista de top, top rappers, porque, porque o, novo é álbum, yeah, o novo álbum não ele tem... Ele já não lhe identifica. Yeah. Ele até pode ser rap, mas esse álbum não é 100% hip é é um hop. Yeah. Então yeah. logo o Xabar está lá, o O está lá, yeah. no top 4, no teu top 4. Yeah. Tem que trabalhar mais. Quem tem que trabalhar mais? Fala o quê? É? Ogasiz? Uh. Não entra no teu top 5. Ogasiz. Ok, eu, eu venho falar do Xabar. ainda a <risos> tentar processar o que é que está acontecendo aqui. É, Ogasiz é... Shut up, maniga. Ogasiz, good rapper. O, o Ogasiz, falta um na tua lista. Porque tens quatro. Ogasiz não entra no teu top. Imagina do Ogay, Não entra no teu top 5. Não. Não. O Ogasiz não entra no teu top. Você prefere incluir rap. Xabar ou Ander? Excluir o Gassiz? Atualmente o vai está trabalhar mais que o Gassiz, isso está mais não. que claro. Irmão, ah, não estou a discutir. As coisas você... estão claras, Fred? É só ver os números, está a ver? Vai para o YouTube, vejam os e, números. o que, é que conta tá são números? Yeah, são vídeos de qualidade? Sim. Ou como tu disseste aquela coisa, a rima? Já não conta isso aí de rima, tu podes rimar mais até o céu. Se tua cena não é a cena, não é a cena, bro, está a ver? o que conta agora são vídeos esses decisões. Também conta, para as pessoas te visualizarem, é porque estás a fazer algo bom. Se as pessoas não seguem o teu trabalho, é porque não há visualizações para ti. Então tu estás ciente que... O, o, eu quero te fazer uma pergunta yeah. muito interessante você como rapper. Logo, quando você não inclui o, o algo neste top, estás a dizer que o under o, o, o -O yeah. neste momento, está top, está melhor... que Está a fazer acontecer melhor que o Algo Assis? Ya. está. Mas a nível do que? De rap? Ou epa, a nível não de visibilidade? É, é isso que eu, eu, eu, como sou velho, não entendo. É a nível de rap ou epa. nível de visibilidade? Hustle, hustle, hustle. Tipo, nós estamos sempre no corre. Você vê um artista que se esforça, que levanta, vai atrás. Eu acho que o Chaba, ultimamente, tem se esforçado muito mais. Estás a ver? Não é que o Cis não seja um bom rapper, mas o Chaba é um jovem que tu vês que ele está tá no corre, está sempre a lançar e Epa, Sim, mas o que é que conta? Tá, como é que nós conseguimos diferenciar um artista bom e um artista mau? Eu não estou a acreditar que você está a comparar o Shabber Wonder com o Oga Cis. Não estou não, a comparar, não estou a comparar, eu estou a dizer quem está mais no ativo atualmente. Quem está a se fazer mais sentir agora é o Shabber, está a perceber? Então isso lhe fa faz dele um bom rapper? Ele é um bom rapper, temos de saber que no rap também temos, temos vertentes, nem tudo é underground, nem tudo é flash, nem tudo okay. é é, é, é 2, está a ver. Tem trap... Tem outros estilos musicais, tem R&B também no Hip-Hop, tá E o Chaba é um jovem que tá se destacar no Trap e bem nice. Bem nice. M Melhor que muitos até que estão no underground mais pesado. Ok. Yeah. A tua lista, o teu top 4 entre Chaba e Wonder? Yeah. yeah. yeah. Concorda, Zaymon? Me aí, filho. If you know, I have my own top five, my own top five, but Shaba is part of my top five. Zero? No, with me, number one, with me... Well, you are number one? No, you are top five. Yeah. Mozambique, what's Mozambique? Mozambique, yeah. number one for me is this guy. Okay. okay. You are you are cousin. Yeah. Okay. Number two, with me, is Bander. <laughs> Bander. Number two. Okay, number three. Number three, I give it to Jaspi. Jaspi, okay, yeah, it's very good, Jaspi. Yeah. Yeah. Number four. Number four, I give it to Da Silva. Er Silva. Yeah, five Shabawandas. What the fuck? <risos> Mano, é só ver os vídeos. É só ver os yeah. vídeos. Quem tu achas que está capacitado para cantar no Wa Americano? Achas que nesses dois artistas que estás a comparar? Oh, quem, quem acha a, atualmente, quem achas que está capacitado. Entre quem? Entre esses dois espere, artistas. É, espera, espera, não há tá botar tá de brincadeira comigo. Quem está capacitado a cantar no Wa Americano entre o um um se... Shop? Eu estou no hip hop, eu então estou a dizer, você, você não faz rap. Ok. Se calhar não tenhas muita, muita, muita informação. Talvez eu não esteja a entender, mas não eu... É estou a Essa é a minha área. Eu, eu entendo, está a perceber? Eu entendo bem o que está a acontecer. Está bem. Então eu quero te elucidar essa parte, para você mudar essa tua forma de pensar também. Sério? Yeah. Então eu estou distraído. Um pouco, eu acho que devemos prestar mais de atenção. Houve um tempo que tiveste mesmo a pegar o hip-hop como deve ser, mas agora acho que estás um pouco distraído não mas, não, eu não, mas eu não posso ir andar atrás dos fazedores de hip-hop que todos estão a ah. bunda. Todos os apresentadores do hip-hop estão a bandar, todos os cantores do hip-hop estão a bunda. Como é que eu vou. Como é que eu quero que eu faça? Todos os cantores de hip-hop estão a a bunda, estão sem camisa, por. estão por óleo aqui na... no Six pack da Sassi, Como é que eu vou? Cada um com o seu futuro, com o seu destino. <risos> Vocês estão por aquela... aquela olha, estão por Johnson nos peitos pra dançar. Que isso <risos> <risos> <risos>